Agora vamos para São José dos Campos, em São Paulo. Acontece que um usuário do Facebook postou algumas montagens parodiando o candidato a prefeito Alexandre Blanco, do PSDB, da mesma cidade, obviamente, e o candidato não gostou, acionou a justiça eleitoral, que é uma das justiças mais autoritárias que temos, e esse juiz aí, que não entende nada de internet, mandou remover as montagens. Aí quando eu digo que o Estado é autoritário, veja só, né, é muita força e pouco cérebro. Item A. Determina os representados a imediata retirada das propagandas, devendo inserir na página do Facebook cópia da presente decisão sobre pena de multa diária de R$ 5 Ou seja, além de remover o conteúdo que foi criado por outra pessoa, ainda tem que impor né, a, a colocação da, da decisão do juiz. B. Determina que o segundo representado, que é o Facebook, envie cópia integral de conteúdo da página, requerida a este juízo, e conserve de modo a poder apresentar na hipótese de futura requisição judicial sobre pena de multa de 30 mil reais. Ou seja, ainda faz a rede social, a iniciativa privada, ser obrigada a colaborar com esses parasitas do Estado. E agora se preparem para vomitar, porque agora esse juiz vai. Mostrar a sua profunda ignorância em internet. Mostrar que ele não entende absolutamente nada da, da internet. Determino que o segundo requerido informe o IP da máquina que criou e alimenta a página do Facebook, contendo as matérias, informe o nome e demais dados qualificativos do responsável pelas postagens. Até aí, ok. Bem como todos os endereços para os quais as informações foram compartilhadas e os respectivos IPs das máquinas que as compartilham, a fim de posterior eliminar... Lo... Bom, sei lá o que está escrito aqui, do material dessas máquinas. Tudo sob pena de multa de cinco mil reais. Ou seja, esse juiz acredita que quem compartilha uma foto no Facebook né, está, na verdade, é... compartilhando na sua máquina. Ainda que possa, essa foto possa ficar no cache de cada máquina, é óbvio que a gente está falando de um serviço análogo ao conceito de um serviço na nuvem. Ou seja, os dados ficam armazenados no próprio servidor do Facebook, não na máquina do sujeito. E pior, o juiz está indo contra quem compartilhou as fotos. Isso é gravíssimo, eu não vi nenhum juiz fazer isso, apesar de ter, a gente ter visto decisões absurdas querendo fechar o Facebook, mas... Punir quem compartilhou? Eu queria ver como a justiça vai executar essa decisão, ou seja, ir na casa de cada um que compartilhou, examinar a máquina ou até apreender a máquina para retirar a foto que o juiz considerou ilegal. É para isso que o Estado serve, tanto dinheiro gasto para tarefas inúteis. Independentemente de disputas partidárias, quem é filiado a partido tal, quem está brigando com outro, isso não me interessa, porque todos são um bando de lixo. O fato é, um sujeito que quer representar a população, quer ser prefeito de uma cidade, não pode ter essa atitude. Então, se você quer ter um prefeito que vai censurá-lo quando fizer uma crítica bem humorada, através de montagens, através de charges, então vote em Alexandre Blanco e seja feliz. Amordaçado.